Aqui embaixo eu tenho o que nós chamamos de combinação de vegetais, ok? Aqui do lado esquerdo eu tenho uma pilinha de papel, tá? Onde está escrito aqui definir vegetais. Nesse nessa definição de vegetais, como eu havia dito, vegetais seria os layers. No Arcicad se fala vegetal. Um desses aqui, ó, posso aumentar para enxergar melhor todo o texto, deixar mais proporcional. Então, eu tenho aqui: para cada tipo de projeto, cada fase de projeto que eu estou clicando aqui, que você está vendo, note que do lado direito, aqui está aparecendo e olhinhos abertos e fechados, ok? Esses olhinhos aqui são os vegetais. Aqui é a combinação de vegetais. Então, eu vou explicar o que é um vegetal. Um vegetal é um layer. Então, no meu modelo 3D, eu tenho todos os layers que foram utilizados automaticamente na hora que você está modelando seu projeto. Você criou seu projeto, os layers estão todos abertos aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais. Pronto. Então, eu tenho os layers de ANT é de anotação, ARQ é de, ar de arquitetura, EST estrutura, INS de instalação e aqui de topografia, tá? Aqui é de volume, de estudo. Então, para cada tipo de elemento, você tem um nome de layer, do mesmo jeito que é no AutoCAD ou no SketchUp, tudo tem que ter seu layer, tá? Tá? E quando você trabalha nessa combinação de vegetais, eu vou dizendo para essa planta, por exemplo, a planta do projeto legal. Planta. Eu quero que esteja, esteja aberto só alguns layers que são referentes ao projeto legal. Então, muitas vezes eu não, não preciso do layer fundação, que é o vegetal fundação, vegetal rodapé, tá? vegetal de gás, de viga, de alguns tipos de vegetal. Eu não preciso para esse tipo de planta. Essa informação não aparece na planta da prefeitura, mas ela vai aparecer na planta do projeto executivo. Então, eu vou lá, fecho um olhinho e abro o outro. Como, como que você faz isso? Eu quero aqui no projeto executivo, planta, que o texto fique congelado, fique fechado, o olhinho fechado. Então, eu clico nele, clico aqui e do atualizar. Se eu não clicar em atualizar, ele não vai fazer, vai ficar com o olhinho aberto, ok? Mesma coisa, eu quero abrir, então eu clico aqui e do atualizar e depois eu dou ok, tá? Se você tá olhando uma informação, por exemplo, a laje, eu tô olhando a laje aqui no meu modelo 3D, deixa eu entrar de novo. Se eu estou aqui no meu modelo 3D, isso ou no Arquicard Default, tá? Na Arcade Default tá tudo aberto os, os vegetais no modelo 3D, eu tenho algumas opções. Eu posso deixar tudo aberto aqui também, não tem problema. Mas se tiver: se você estiver trabalhando em alguma dessas plantas e não tiver enxergando um piso, uma laje, uma parede, alguma coisa, mais está vendo ela no modelo 3D ou no Arquicad, é porque o vegetal está fechado. Então, para cada tipo de visualização, se eu estou olhando, por exemplo, aqui, é, esse projeto executivo em corte ou em elevação, não é a mesma coisa que na planta. São os mesmos vegetais, só que eles não vão estar abertos igual para os dois. Então, tem que prestar muita atenção. Ah, eu modelei a viga, mas a viga não aparece. Dentre outras questões, questões a primeira questão que você tem que ver é em relação ao vegetal tá então aqui é a combinação de vegetais eu posso trabalhar aqui temporariamente com algumas combinações de acordo com a minha vontade para o começo de projeto eu não mexo em nada vou só modelar depois eu vou configurar a escala e, e tudo mais tá